Eu já, eu nunca. E hoje eu tô aqui com a minha mãe que, tipo é de. qualquer que era mesmo? Hoje o tema. Oi galera! Hoje o tema é escola. Oh, escola não. Escola foi escola o que Hoje o tema é caça. Casa. E a gente tá fazendo na cama porque tá frio e a gente tá com preguiça, né, Breno? A gente pode ser que a gente dorme no meio da brincadeira. Mentira, eu não gosto. <risos> Ó, a gente tá com as plaquinhas. Eu já. Eu não tô, eu não tô sabe por quê. É por causa tá. que você deixaram um like, então não vou mais. Vamos lá, tira primeiro. Deixa que eu leio. Deixa que eu leio. Deixa que eu leio. Ah, deixa que eu leio. Por que, que você escreveu? É ele? que a minha letra é feia. Quem já escondeu comida dos outros pra comer mais tarde? Ah. Eu já comi. Eu já também. Eu, com, certeza. <risos> eu, com certeza, ó. Amo comida. Eu já até dos meus filhos. Eles quando os docinhos depois. Eu sei! Sabe o vídeo do Japão? Você viu o <risos> da abacaxi? Eu fui lá no computador meu e eu vi lá. Eu abri na gaveta. É que eu tinha visto um papelzinho ali que parecia do negócio de abacaxi. Eu abri. O negócio de abacaxi tava lá. E tinha três lá. Eu comi. Fazer o quê? Né? Eu sou mãe. Mas eu comi tudo! Estou ah, muito feliz! Ué. Quem já sonhou que tava no banheiro e fez xixi na cama? É, eu nunca! Eu nunca. Nossa, eu já? Eu nunca! Muitas vezes! Tá ah, dá pra falar uma nesse vídeo! Eu não! Agora você vê! Nossa, aquele, aquele sonho de você estar tá sentado na privada assim, ó! Quando você começa que você vê... Meu Deus, tô na cama! Quem já escondeu o controle da TV Pra ninguém trocar de canal O Breno, não sei não Eu nunca Breno, você nunca? Nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Então tudo bem, né? <risos> você tá choquinha, hein? Vai Quem já cochilou no sofá e acordou pensando que era no outro dia. Eu já. Eu nunca. Tinha esse cochilo bem gostoso. Quando você acorda e fala, meu Deus. A gente dormiu na segunda, espera a terça? Eu, eu nunca. Eu, eu já. Nossa, eu, eu já. tô falando só eu nunca hoje, hein? Tô bem bom ali. Só Nossa, tem Deus. isso. São dez. Eu eu tô tô pronto. Pronto. Não, vai. É. Parece que isso aí não tá me vendo. será? Quem leva o celular quando vai no banheiro? Vai Loya É, quem leva o celular quando vai no banheiro? Eu Eu já Ela eu também já, eu já. Saber, ela joga Porque jogo Eu jogo o joguinho que é, Boyard, Ela joga Clash Royale E eu levo qualquer coisa pro banheiro Se tiver fazer é a sobrancelha eu levo a pinça, levo espelho Eu já mãe só consegue fazer as coisas no banheiro eu já. É, o Breno já tem. Eu o Breno faz, assiste vídeo fazendo cocô. É. Fazendo <risos> número dois, não fala é, isso. Né? Daí a galera vai ficar falando isso na, lá na escola, daí a gente vai tomar <risos> castinho Não pode. No queim, Pode vir, já tomar não... água no potinho pra não ter que lavar copo copa. Quando toda a louça tá suja. Pode. Qualquer pote. Eu quero. Qualquer copo Toma água. Pra você que lavar Eu nunca vou lá, eu peço pra você lavar Cozinhar as angadas Safado, ele não me contou nada É mesmo É que eu sou filho, né Eu tenho que fazer isso Quem fica indo na geladeira, abre ela e fica pensando Nem sabe o que quer comer, mas fica lá olhando pra geladeira Eu já Eu já, também. <risos> Tô falando Muitas as vezes. minhas verdades. verdades Muitas vezes É porque não tem nada na geladeira Isso que é o problema Nossa, a ideia é grande, hein? Ideia é grande. Vai fazer xixi de madrugada Cantando música de Deus pra não ter medo eu já. Eu nunca. <risos> Quando não você tá aquela escuridão daquele medo, assim, você vai cantando Segura na mão de Deus oh. Entra na minha casa, entra na minha vida <risos> Pra não dar medo, porque às vezes a gente tem medo mesmo. É, mas eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca, então, tenho medo, mas, né? Eu mas sou eu medrosa, então... Eu chamo minha mãe pra me é. <risos> Mas ela nunca me leva, esse que é o problema Daí eu vou sozinha também, né? que ela me leva eu já vou lá Quem já quem? entupiu a privada hum. e fingiu que não era você? É. Eu já hum. Já A gente sai de mansinho <risos> Aí quando o próximo que entra fala Gente, a privada tá entupida quem entupiu? Não sei, não fui eu Ó, oh, só deixa eu ficar negócio. Eu faço isso pra não tomar banho. Quando a minha mãe fala pra não tomar banho, eu vou lá, eu só é, me embora, eu fico lá esperando. O tempo que eu faço, faço pra não tomar banho, fico lá, deixa eu sair. Você é, viu? Sem fazer Aí tem nada. que eu cheirar ele inteiro e falar: Você não tomou banho, bomba! <risos> eu, eu tô falando minhas verdades que muito legal luxo. quem já fingiu que não ouviu a campainha para não ter que atender a porta eu já eu já, porque é muito chato atender a porta toda vez, às vezes você tá acabando de acordar e o pessoal tocando a campainha tocando, tocando, tocando, tocando eu não atendo às vezes mesmo. minha mãe fez isso mesmo ela era o carteiro que ele ia mandar uma carta ela não atendeu Aí depois que eu vi que era o carteiro desse correndo, né, porque. Carteira é importante. Sério? É, foi. Era encomenda. Eu não sabia, tá. Então, gente, acabou. É, acabou tudo. Só tinha 10, gente. Olha aqui o rápido. Hoje foi um vídeo rápido, porque é, a gente tá.. E na. Né? Aqui é nosso pai, meu pai foi é. embora Portugal. E agora está gente tá assim.. Ele que dava as ideias pra gente fazer os vídeos de tal, de tal. E agora não. vai. não é? é, se foi. Assim, foi, se foi, foi, foi saudades, eu, de... eu senti. De... Galera, o vídeo foi isso. Bem curtinho, né? Mas ah, semana que vem vai ter um vídeo muito é. surpresa vocês é. vão e... adorar Criação do Breno, é. foi o Breno que criou Mas a gente não pode contar é. Mas a gente ah, tem uma meta pra semana é, que vem A meta de, de inscritos é 100 inscritos A gente tem 70 agora é. E o like é, é... 50 likes É, 50 likes pra, pra hoje Porque aqui não tem muito inscritos pra fazer 100 mil likes assim. É, mas a gente vai ter é, vai ter. Vai ter muito. Eu é falo do louco meu. Então é isso, gente. Tchau. Valeu, falou, fui. Só meu falou, fui.